Galerinha, beleza? E vamos voltando às atividades. Hoje, quarta-feira, data não me lembro, acho que é 23. Ou é 22? Fim de carnaval, quarta-feira de cinzas. E vamos registrar como é que tá o movimento da cidade logo após o término das festividades mescas Você vê que tá tudo muito Tranquilo Muito tranquilo Isso aqui Pra quem conhece sabe que É louco Porém Vê que tá bem tranquilão, bem suave. Qual foi desse maluco? É o do lixo? Algumas pessoas tentando fazer suicídio. Normal, normal, normal. A prefeitura continua sem terminar o recapeamento cada... Ah, Olha o passado, não tem nada aqui para esperar. A San Martin olha, meio-dia cinquenta e um de uma quarta-feira, olha como tá São San Martin. Totalmente de boa. Unidade de pronto. Atendimento da San Martin. Aí por trás chega lá na Fazenda Grande. Isso é óbvio, né? Porque aí por cima é a Fazenda Grande. Só que eu não conheço esse caminhão ainda Ainda One day. I will try Um dia a gente sobe isso aí Pra ver o que vai dar Obviamente antes Google Maps Na manha ver por onde é que entra, por onde é que sai identificar quais são os caminhos errados muito importante mais importante do que saber o que fazer é saber o que não se deve fazer porque se você sabe o que não é pra fazer então pelo menos errar você não vai tranquilo. Thank you. Lord. Você vê nem o cara do AirPod tá com pressa. Uhum. Se não me engano, essas escavações aqui já são para o BRT, a gente vai ter o VLT no, no centro e o BRT no subúrbio, vai ter uma via do BRT que vem para cá. Eu não entendo bem porque as empresas colocam para votar hoje, né? Quarta-feira depois de meio-dia. Não entendo. Não entendo por quê. Porque é um dia meio morto, a mais a gente que trabalha atendendo é, o cliente do Estado. Prefeituras, governos, secretarias. É, a maioria não voltou, velho. Não, não voltou o estado não vai voltar agora Ah, segunda-feira geralmente quem volta logo assim é o pessoal de TI né? porque enfim né a gente tem que deixar tudo funcionando 24 por 7 já que os sistemas são Acessados remotamente, né? então, independente aonde o cidadão esteja, o sistema deve estar funcional. Menor Nova Bahia Gasolina 4 e 16 Eu abaixei 4,19 antes do, do carnaval Já fechou o tanque também né Vamos ver se isso aí é só promoção de carnaval né? Porque já que como muita gente viaja ou não sai de casa Então o consumo reduz ou se é reflexo dos, das reduções que foram feitas pelo Governo Federal. chegando na bomba, né? Demora, né? As reduções demoram, porém os aumentos... É, no dia seguinte, no mais tardar, claro. O mundo Plaza! Eu tava construindo o Mundo Plaza Eu trabalhava ali no Suarez Do ladinho eu Ficava vendo Subindo as As vigas Ué, well, meu queridos É isso aí Chegamos ao nosso destino Trânsito tranquilo Muita paz Felicidade Certamente na hora de ir embora vai, vai estar melhor que isso aqui Aguardemos Um abraço pra vocês E, vixe Caparam tudo ali no... Boa tarde. E até mais. Tchau, tchau.